Pastor, meus irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí na nossa última lição, lição número 13, um novo céus e uma nova terra. Deus vos você abençoe por vocês terem acompanhado esse trimestre, obrigado por você compartilhar, deixar seu like. Deus vos você abençoe do fundo do coração. Amém? Bom, é, vamos aqui na nossa lição, tá? É, aqui é a lição novos céus e uma nova Terra. Apocalipse 21, 4, diz assim, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. Ok? E nossa verdade aplicada diz que a revelação divina sobre o final da presente era, deve nos despertar para um viver em santidade e perseverança em Cristo. Nós temos três objetivos, que é mostrar a felicidade que está reservada ao justo no porvir, destacar a luta de pessoas que ficarão de fora e exortar a Igreja de Cristo a testemunhar estas coisas. Amém? Então, é, ter referência em Apocalipse, capítulo 21, tá? você lê aí, por favor, eu, capítulo 21, versículos 1, 2, 3 e 4. A introdução diz, o futuro revelado no Apocalipse mostra o destino do ímpio e do justo. Esta revelação serve de alerta ao ímpio para que se arrependa dos seus pecados, é, e de consolo para a Igreja de Cristo, que deve anunciar e testemunhar destas coisas. Essa aqui é a nossa introdução. Tá? Só deixa eu ajeitar aqui, né, que eu acabei errando aqui. Esta, né, não tem acento, né? mas está tudo bem, já está corrigido. Então, essa revelação serve de alerta. Então, a palavra de Deus é assim, sempre Deus nos avisa antes, tá, irmãos? Deus é muito justo, né? Deus é amor, tá? Então, Deus sempre nos mostra, sempre nos alerta, tá? Agora, se a gente não se dá por avisado, aí o problema é nosso, né? Então... É, esclarecendo, né, eu acho que na outra aula eu, eu esclareci também, né, que quando eu disse aqui a palavra ímpio, né, ímpio é todo aquele que não é, pratica a piedade. Ímpio vem do latim pio. Né? Então tem o pio que é o santo e tem o ímpio que não pratica a santificação. Tá? Ou seja, aqui não depende de ser crente ou não crente. Aqui depende da pessoa estar vivendo, praticando, a santidade, tá? porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, não está escrito assim. Né? É, agora, para aqueles que estão vivendo de santificação, tá? é um consolo, né? é, que sabemos que vale a pena né? é, ter tá? esse compromisso com Deus, porque no céu temos uma garantia, de bem-aventuranças, de felicidades, né? E também para nossa igreja é que nós devemos anunciar e testemunhar destas coisas, do que vale a pena, né? Existe algo melhor preparado por Deus para nós e para todas as pessoas que quiserem, Deus tem algo melhor, tá? A vontade perfeita de Deus. Novos seus e nova terra, as primeiras coisas são passadas, promessas que há um ao que vencer. A vontade é perfeita. Desde que Deus criou o homem, Satanás age para enganá-lo, fazendo acreditar que a vontade de Deus não será boa para ele. Veja, em Romanos 12, versículo 2, diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então Deus, ele, tá, é, tem algo bom. Tá? Aquilo que Deus deseja para nós é algo agradável. Tá? Essa perfeita vontade de Deus. Né? É, por que que é perfeita a vontade de Deus? Porque só Deus sabe. Né? tanto o passado quanto o presente e o futuro. Então, tudo está alinhado harmonicamente com todo esse processo. Então, eu devo escolher, né? ou eu vou me conformar com o mundo, que em alguma lição passada nós já falamos isso, que conformar com o mundo é pensar da forma que o mundo pensa. Por isso, disse aqui, transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Então, tem pessoas que têm uma forma de entender e interpretar a vida, o mundo, a vida, a existência, e tem a forma de Deus interpretar a vida, a existência do ser humano. Então, quando eu sigo a forma de Deus interpretar o mundo, aí eu descubro, eu experimento, eu vivencio a boa, agradável e perfeita vida vontade de Deus, tá? Quando eu começo a interpretar a vida da forma que Deus interpreta, eu tenho uma experiência nova, ok? <risos> Novos céus e nova terra. A partir desse momento, o mundo entra num novo e glorioso capítulo da sua história. O tempo já não existe, um novo começo chega para o mundo. É muito bom, né, esta boa notícia para nós, essa boa nova. Novos seres e nova terra né, vai trazer para nós um tempo onde não há mais tempo. Legal, não é isso, né? Um tempo no, onde não existe mais a cronologia, né? não ter mais... Ah, você está ficando velho, né? ah, já estou com mais de 80 anos, estou começando a ficar velho, né? Não vai ter mais, tá? Eternidade tá? é uma nova forma de vida, uma forma, uma nova forma né? de existência, novos céus, nova Terra. Juntamente com o profeta, o profeta Isaías, o Senhor Jesus, o apóstolo Pedro mostram que parte das promessas para a Igreja diz respeito a novos céus e nova Terra. Tá? Pode construir esses textos. Então, não somente Isaías, e vários outros, tá? O evangelista João, e em Apocalipse, né? Também Isaías, né? Ou seja, tudo passa, mas as palavras de Deus não passam, tá? Eu gosto muito disso, muito. Porque promessa dada é promessa cumprida, né? Nós já falamos isso várias vezes. Promessa dada é promessa cumprida, porque Deus está no futuro, tanto quanto no passado, quanto no presente. Se Deus fez uma promessa para você há um tempo atrás, pode crer. O Deus que está um tempo atrás, que te fez a promessa, é o mesmo Deus do futuro, que ele já está vendo essa promessa cumprida na tua vida. E bom seria se você também se visse como Deus te vê, com a promessa cumprida em tua vida, ok? As primeiras coisas são passadas. Toda a tragédia que cometeu, que acometeu a raça humana desde a queda do Adão, será finalmente superada por um novo tempo. Deus deu a Moisés as tábuas da lei no Monte Sinai, mas mandou colocar o tabernáculo no meio do povo, entre as tribos de Israel. Ou seja, o propósito divino é se revelar ao homem e ter comunhão com ele. Em Apocalipse 21, 3, este propósito será cumprido. É muito importante, irmãos, que nós, aqui, nesse ponto, tá, nós percebamos... Né? que quando Deus nos mostra a lei, quando Deus nos dá a lei, tá, os requisitos, né, o que, que Ele quer, tá, é, por que, que Ele nos coloca isso? É Para nos mostrar tá, que nós, sozinhos, com nossos próprios recursos pessoais, não temos condição de cumprir o que Ele requer. Então, quando nos mostra a lei, né, Ele está... Se revelando, olha, o meu padrão é esse, tá? Mas não quer dizer que Deus quer que você seja perfeito, porque Ele sabe que você não vai conseguir cumprir a lei. Ele sabe que você não é perfeito, tá? Nós estamos né, com a natureza pecaminosa. Deus sabe disso, nós não temos capacidade de ser perfeitos. Só que justamente a lei é para nos mostrar o que ele deseja, o foco. Tá? Nós vamos fazer de tudo possível para agradar ao Senhor dentro de seus princípios. Agora, mais do que isso, tá? mais do que cumprir né, esses princípios, o que Deus quer é relacionamento. O propósito de cumprir esses princípios né, é para que nós mantenhamos nosso relacionamento, tá? Ou seja, se você entenda aqui agora mais claramente, tá? É a intenção de Deus, tá? A intenção de Deus, tá? Não é exigir de você que você seja perfeito, porque Deus sabe que você não vai conseguir aqui enquanto na natureza pecaminosa, na natureza humana, tá? Mas Deus quer que você, pelo menos, tenha essa intenção de buscar ao máximo agradar a Deus, tendo comunhão com Ele. Por quê? Porque a comunhão da luz em nossa vida afasta as trevas da nossa vida. Então, essa luz do Senhor, porque nós estamos em comunhão com Ele, vai nos esclarecendo o nosso caminho, tá? mediante a sua palavra, porque lâmpada para uma espécie é a tua palavra, vai ficando mais claro como nós podemos ter uma vida de melhor relacionamento com Deus. tá? Muito bem, ponto 1.3 disse assim, as promessas ao que vencer. Em cada uma das cartas às sete igrejas da Ásia, vemos no final uma promessa de Cristo ao que vencer. As promessas as sete igrejas envolvem algum aspecto de bênção, da bênção celestial e apontam para a necessidade de contínua perseverança do cristão que, que aguarda o arrebatamento. Então, é interessante quando a gente começa a ler essas cartas, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, né? você está apontando o quê? Perseverança, gente persevera, você pode, tá? Aí Deus te motiva, né? De duas formas, nós iniciamos este tema, né, Essa revista aqui, essa lição de Apocalipse, nós iniciamos dizendo para vocês que Apocalipse é o melhor livro de motivação, porque Deus mostra os dois lados que um ser humano se motiva, ou pela dor, ou pelo prêmio, né, pelo objetivo, tá? Então, duas formas de uma pessoa ser motivada, pela dor ou pelo objetivo que ele tem. E Deus, aqui em Apocalipse, coloca os dois lados. Mostra a dor da grande tribulação para quem ficar, mas mostra o prêmio, o objetivo, tá, de quem perseverar, OK? Agora veja, <risos> Cada um pode decidir ser uma melhor versão de si a cada dia. Tá? Deixa deixa, deixar mais claro para vocês aqui. Olha só o que, que eu fiz para você perceber. Tá? Cada um pode decidir ser uma melhor versão de si mesmo a cada dia. Eu quero que você perceba aqui que é ser é, um, é uma decisão. Tá? Eu decido ter maior compromisso com Deus. Eu decido ter compromisso com o meu compromisso. Tá? A, a minha questão tá? não é ser melhor do que os outros. Não é me comparando com os outros. Veja que o texto diz assim: Se de Santos como eu sou santo, disse o Senhor. Ou seja, nosso padrão é Deus. Tá? Ou seja, eu nunca vou ser igual a Deus? Não, mas eu posso ser melhor do que eu já fui ontem. Então, tá, você pode decidir ser uma melhor versão de você a cada dia. Agora, pensando mais um pouquinho, veja, você pode escolher, né? Você pode escolher tá, viver se arrastando como a lagarta ou se permitir ser transformado. O que você escolhe? Pensa como seria bom se você se permitir tá, passar pela transformação e ter uma nova experiência, lembra? tá? Conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que você precisa experimentar isso. Porque às vezes nós estamos vivendo como uma lagartinha, né? Só se arrastando na vida. Né? Que tal... A gente se permitir ter a transformação, compromisso com os compromissos e, assim, ter uma nova versão de nós. Ok? Muito bem. Agora vamos para o segundo ponto, uma advertência para nós. Tímidos, incrédulos e abomináveis, assassinos, impuros e feiticeiros, idólatras e mentirosos. O Senhor Jesus. Nos faz uma importante alerta. Ele nos dá uma lista daqueles que não herdarão o reino de Deus. Apocalipse capítulo 21, 8 e 22, 15. Cristo fala, de, fala duas vezes sobre isso. Ou seja, se eu desejo que ninguém se perca. É, aqui agora, né, tímidos, incrédulos e abomináveis. Né? Vamos entender tímidos, tá? Aqui a palavra grega deiloi significa covarde. Mostra aquele que diante de provações e lutas foge da batalha. Ama mais a vida e é segura, a segurança, né, do que a Cristo e demonstra uma fé rasa e superficial. Veja, irmãos, é interessante aqui que essa palavra nos mostra, né, que o que está det está direcionando o tímido é o que o que ele valoriza veja que ama a sua vida e segurança né? mais do que a Cristo tá ou seja, o que que se valoriza tá isso determina nossas decisões a pessoa é tímida né? porque ele foge das provações porque ele valoriza mais né a sua vida e segurança do que passar na prova em relacionamento com Deus, que seria muito melhor, com certeza. Tá? Mas, lamentavelmente, né, a pessoa né, tem uma algo a ganhar, né? entre aspas, ele está ganhando o quê? Segurança. Né? Isso, isso lhe leva né, a fugir da prova, da luta. Só que se ele for da luta, da prova, não tem o resultado que o prêmio. Os incrédulos, estes são os que jamais creram no evangelho de Cristo. Né? Ou seja, muitos trocaram pela razão. Né? Assim, às vezes as pessoas né? eles pensam, né? ah, eu vou acreditar ou eu vou tentar entender racionalmente. Antigamente, tá, nossa que a razão e a fé elas eram contraditórias, né? Que eles eram, se opunham, tá? Mas graças a Deus que hoje entendemos né, que a nossa fé pode ser logicamente, né, é, Racional, né? Parece assim meio estranho falar isso, tá? Mas eu gosto de uma frase que é Osborne, que ele diz assim, quando você entender a fé, você não se esforçará para crer. E, se nós cremos, logo entendemos. E quando entendemos a nossa fé, cresce mais. E quando eu entendo e creio, tá expande mais minha fé e a minha fé aumenta. Eu, atenho, eu entendo mais claramente a fé. Primeiro eu creio. tá Essa é a frase de Agostinho, né? eu creio, logo entendo. Quando eu entendo, então, a minha fé se concretiza, porque agora eu entendo a fé. Tá? Então, eu concretizo, fundamento, e quando eu fundamento a minha fé, mais eu creio, né? mais eu creio, mas eu entendo. Né? Então, é muito bom esse ciclo, tá? se permitir crer, depois entender e depois crer de novo. É muito bom, né? porque nós podemos ir de fé em fé. Amém? É, tímidos e incríveis abomináveis, ainda em terceiro lugar, nos fala na lista dos abomináveis. São aqueles que se vo voltam para toda e qualquer prática idólatra, seus vícios e mundos. Então, abomináveis, é, disse aqui, são aqueles que estão voltando sempre para o pecado. Tá? É igual o porquinho, né? o porco... Ele, por natureza, gosta da lama. Você pode dar banho ao porco, faz parte da natureza do porquinho gostar da lama. Então, a pessoa que vive no pecado, ele tem prazer no pecado. Então, logo, você faz abominável. Assassinos se impuros e feitos sinceros. Assassino é uma mensagem de consolo aos que sofrem. Em Apocalipse, a gente vê que muitas pessoas foram assassinados pelo evangelho, então eles vão ser, é, esses assassinos estão ficando do lado de fora. tá? Também fala daqueles que tiram a vida de forma intencional e espontânea, e daquele que odeia seu irmão. Primeira né? João 3,15 diz que aquele aquele que odeia o seu irmão é um assassino, homicida. Né? Bom, aqui falando da primeira parte, daqueles que tiram a vida de forma intencional, né? a lei em Levíticos nos mostra que as pessoas que matam os outros intencionalmente serão julgados e condenados entregues ao vingador, ou seja, é, matou intencionalmente vai passar para o juízo, tá? E aqueles que odeiam seu irmão, né? Quando fala assim que homicida, né? Porque realmente, né? As pessoas às vezes quando tem ódio no coração, tá a raiz de amargura, né? ela produz né, é, questões desagradáveis, né? ou, ou se assim acaba, entre aspas, né, matando seu irmão com a língua, tá é, com, com seus comportamentos né, que ele está vivenciando. Tá? Impuros são aqueles que praticam a imoralidade sexual. Já todo tipo de imoralidade sexual, né, é, desde as a participação de estar assistindo vídeos pornográficos, de viver na prostituição, e todo tipo de lascívia, todo tipo de imoralidade sexual se incluem nos impulsos. Feiticeiros. A palavra feiticeiros origina-se da palavra droga e mostra aqueles que usam drogas, poções mágicas e venenos. Ou seja, antigamente, isso já faz tempo, os feiticeiros, eles usavam porções, né? é, algum tipo né? de elementos naturais né? para eles ficarem assim meio que né? ou seja, as drogas. Então, aí se entendia como os feiticeiros, tá? é, porções mágicas ou venenos. Né? Então, todo esse tipo de pessoas ficarão de fora. Idólatras e mentirosos. Idólatras são aqueles que deixaram a adoração ao único Deus verdadeiro e se voltaram para a adoração a falsos deuses. Agora, o que é esses falsos deuses? Podem ser pessoas, objetos ou algo de natureza. Resumindo, idólatra é aquele que toma... tudo. Ídolo, aliás, é aquilo que toma a primacia em sua vida, no lugar de Deus. Tá? Ídolo é tudo aquilo que toma a primazia em nossa vida. Tá? Eu posso me tornar idólatra se eu tomo em primazia algo. Se eu coloco antes de Deus qualquer coisa, tá? Deus estava aqui, né? Aí eu coloco Deus para si. aliás algo acima de Deus. Isso aqui se torna idolatria. Tá? Pode ser qualquer coisa, tá? Desde um desejo natural, né, até um objeto uma pessoa. Mentirosos. E os que amam a mentira são os que abandonam a verdade e negam a Cristo e a sua palavra. É, Jesus, né, algumas vezes, olhou para alguém e disse assim, vocês são filhos do diabo, é né, porque ele é mentiroso. Né? Você é da natureza do maligno, da mentira. Né? Logo, quem mente se torna filho do diabo, não mais filho de Deus, porque Jesus é a verdade, quem vive a verdade né, é um filho de Deus. Tá? Você quem não vive a verdade está negando a Cristo e a sua palavra. Última mensagem de Cristo à igreja. Que testifique as coisas nas igrejas, a mensagem é urgente e vem Senhor Jesus. É notável que o livro da revelação começa e termina com a palavra de Cristo para a sua amada igreja. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas... Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, no Apocalipse, Deus mostra né, que todo esse planejamento, desde o Gênesis até o Apocalipse, tudo está focado na sua igreja. Tá? Igreja é aquele momento de relacionamento do ser humano com Deus. Né? a eclesia, tá, é justamente esse momento de relacionamento, onde há relacionamento homem-Deus é igreja, tá, esse é o foco de Deus, é a sua igreja. Testifiquem estas coisas nas igreja o propósito de Cristo é que todos conheçam a mensagem do Apocalipse, 12 vezes se dito o apóstolo João, escreve, ou seja, vamos deixar bem conhecido, né, uma trombeta profética de aviso de despertamento que se espalha pelas igrejas preparando a noiva para a volta de Cristo. É. O Apocalipse é bem claro, tá, monstro. É, isso é uma mensagem primeiro para nossa igreja, né? As, escreve as sete igrejas. Né? Primeiro essa mensagem do Apocalipse é para nós. Tá? Antes antes que seja para as pessoas de fora, são para as pessoas de dentro, tá? O foco de Deus é a sua igreja nesse contexto específico. Mensagem urgente. As fotos reveladas no Apocalipse não devem ser encarados como de distante de nós. Devemos esperar a volta de Cristo a qualquer momento. Ao profeta Daniel foi dito que selasse ou fechasse o livro. Porém, a João, Deus disse que não fechasse o livro, pois eles estavam próximos seu cumprimento meus irmãos já faz dois mil anos praticamente tá, que foi feita a promessa da sua volta com certeza Jesus está mais próximo do que há dois mil anos tá então é um momento da gente ficar alerta tá pensar bem nisto tá? Jesus pode voltar qualquer momento vem Senhor Jesus né o Espírito e a esposa dizem vem e quem ouve, diga, vem. Né? Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Né? Então, três personagens aparecem respondendo a promessa de Cristo, né, de voltar brevemente. Primeiro, o Espírito Santo. Né? E o Espírito né, diz, vem. Né? Tá? Então, o Espírito Santo... Né? Ele que nos conversa do pecado, da justiça do juízo. Né? Aí vem a igreja. Né? Agora, quem ouve, tá? veja que o Espírito e a esposa dizem, vem. Né? Quem ouve, isto é, aquele que responde dizendo, vem. Ou seja, há uma concordância. Né? Então, vem, vem. Então, há um encontro. Tá? Então, sempre o Senhor está convidando as pessoas, tá? O desejo de Deus é estar com as pessoas, viver em relacionamento pleno com as pessoas, em harmonia plena, tá? Agora, basta o ser humano responder. Sim, sí, Senhor, né? É, se é um vem, vem, tá? Ou se eu vou, tá? Eu vou sim, vamos se encontrar, eu tenho um encontro com Deus. E a cada dia, se nós tivermos um encontro mais refinado, o encontro de relacionamento com Deus fica muito melhor a nossa vida. Amém? Deus abençoe, meus amados. Nós mostramos a felicidade que está reservada ao justo no porvir. Destacamos a luta de pessoas que ficarão de fora e exortamos a Igreja de Cristo a testemunhar estas coisas. Meus amados, Deus vos abençoe. Tá? Eu sou grato por vocês estarem aí, é, dando seu like, seu joinha, né? É, vocês compartilhando, tá? E se você quiser os slides, manda uma mensagem no meu WhatsApp, tá? É, eu tenho um grupo já, né? De várias pessoas que já mandaram e quem faz parte do grupo, tá? Toda semana recebe os slides, tá? Basta mandar uma vez, né? Dando teu nome, aí tá, a cidade onde você está falando, o estado, né? O país, tá? E eu mando tá, esses slides para você. Agora, exclusivamente nesta lição, tá? Eu quero pedir oração. Eu acho que eu nunca fiz isso, tá? Mas eu quero pedir oração para os irmãos, porque eu vou ficar é, fora, né? Do ar, tá? Eu não vou estar publicando essas lições, pelo menos quatro lições, tá bem provável, porque eu estarei passando por uma cirurgia de dentes, tá? Então, rogo a oração de todos os amados que estão aí, que sempre estão nos seguindo, tá? Muito obrigado por ser, você ser seguidor desse canal, por você estar inscrito nesse canal, e se você não está inscrito, se inscreva, tá? Mas rogo a oração, tá? Então, por quatro semanas, praticamente, não estarei publicando as lições por essa questão de cirurgia, tá? E rogo essa oração. Muito obrigado, meus amados, Deus vos abençoe, Desejo que vocês tenham uma excelente BD né? e contem sempre com o nosso apoio. E assim que possível, tá, estarei voltando a gravar as lições. A paz do Senhor, Deus você abençoe, boa BD.